Olá Família SWA, tudo bem com vocês? Dica rápida e é que eu tenho certeza que vai te ajudar. Muitas pessoas me perguntam qual o melhor momento para vir para Irlanda e iniciar o intercâmbio. Eu diria que a qualquer momento, mas eu sei que você quer se planejar da melhor forma e que isso seja o mais assertivo possível para o seu planejamento financeiro. Eu sugiro que você embarque entre março e começo de novembro. O primeiro motivo é que você não enfrentará um frio muito intenso e você poderá se acostumar com a mudança de temperatura. O segundo motivo é pelas ofertas de trabalho. Você terá a oportunidade de aplicar para as vagas nas altas temporadas, que são no verão irlandês, entre junho e setembro, e estará adiantado para as vagas que aparecem no fim de ano, Natal e Ano Novo, como em lojas, restaurantes e entre outros. E aí, essa dica te ajudou no seu planejamento? Se sim, já deixa o like e compartilha com aquele amigo que precisa dessa dica. Ah, e deixa um comentário com mais dúvidas para respondermos aqui para você. Tchau, tchau!